Pra gente que tava esperando aí qualquer informação sobre a Operação Motherland, finalmente a Ubisoft soltou aí um teaser, trailer, né? Bem curtinho, mas com algumas informações bem interessantes. Vamos dar uma olhada. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou William Ruff. Eu vou trazer para vocês aqui tudo sobre a Operação Motherland, ok? A próxima grande operação especial The Ghost Recon Breakpoint Que foi apresentada aí alguns meses atrás E que a gente passou algum tempo sem ter informações sobre ela Mas que agora, enfim, soltaram aí um trailer, um teaser, né? No evento de aniversário Foi um trailer bem curtinho, como eu já disse Mas está recheado aí de easter eggs e pequenas informações E nesse vídeo aqui a gente vai analisar absolutamente tudo sobre ele Detalhe por detalhe Beleza, eu vou passar o trailer aqui rapidinho, como eu disse, ele é curtinho, então segura aí e na sequência vamos analisar. Beleza, confere aí. Nomad, this is Bowman. Been a long time. The CIA has been covertly working with the Outcasts and their leader Haruhi Ito. Declare Aroa a free and autonomous nation. Operation Motherland will begin the moment you meet up with Tito at the Outcast camp. Good luck, and try not to get killed. Beleza então, trailer curtinho como eu disse né, destaque aqui a data de lançamento, que a gente não sabia ainda e que agora foi revelado, dia 2 de novembro, beleza? E aí antes que eu me esqueça né, é bom dizer logo, porque se eu acabar deixando por último aqui vai que eu esqueço, sei lá. Aliás, falando em não esquecer, não esquece também de curtir, de compartilhar o vídeo e de se inscrever aqui no canal. E aproveita e dá também uma olhada lá no site da ProPlay, parceira aqui do canal, energéticos desenvolvidos especialmente para nós gamers, ok? Com meu cupom de desconto WR20 você ainda ganha aí um baita desconto de 20%. Então o link está aqui na descrição, vai lá. Então senhores, uh, voltamos aqui com nossa análise, né? logo aqui no início a gente já vê que o trailer ele começa fazendo uma referência claríssima ao Wildlands né? Na verdade é praticamente uma homenagem, né? nem só uma referência, porque os takes são os mesmos né? Vou colocar aqui lado a lado as imagens do início da Operação Motherland e o vídeo de abertura do Ghost Recon Wildlands Para poder a gente dar uma comparada percebam as similaridades, é, sabe, claramente um easter egg, um fanservice, né, na verdade, serve para mostrar aí que essa DLC, ela vai realmente ter todo um feeling de Ghost Recon Wildlands, vai trazer tudo isso para o Breakpoint e, nossa, é fantástico, que bom, né, estão fazendo isso, porque realmente o Wildlands é muito amado por essa comunidade. Aqui eles aproveitam também para poder mostrar um pouco do enredo dessa DLC, porque a gente até agora não sabia absolutamente nada. É até curioso, na verdade, porque a gente está aí há quase menos de um mês, na verdade, de chegar a DLC e a gente sem saber praticamente nada. Então, aqui, segundo a Bowman, a CIA está trabalhando em segredo com os exilados ali para poder livrar a Auroa das ameaças que existem na ilha, que não são poucas, né, na verdade. Então, isso meio que confirma que realmente essa DLC vai fechar a história de Ghost Recon Breakpoint até que enfim né dois anos depois a história finalmente vai ser finalizada quem diria né eu já tava até perdendo as esperanças com esse negócio aí aqui aparece a identidade visual da DLC que a gente já tinha visto no material promocional que saiu aí alguns meses atrás a data de lançamento como eu já falei acabei nem esquecendo eu falei logo para não esquecer eu acabei nem esquecer então tá aí a data de lançamento como eu já tinha mencionado e por fim nós temos aqui é, algumas imagens né de uma das missões ou da missão principal que vai ter a DLC a gente vai enfrentar novamente os russos né eu não lembro exatamente desses textos ou dessas insígnias aqui em outros jogos da franquia então parece que são inimigos novos que a gente vai enfrentar muito embora o fardamento dos inimigos me parece diferente também do que a gente tem no jogo então curiosidades aí surgem. Né? Vamos ver, mas a gente ainda tem aqui familiaridades com alguns aspectos desse finalzinho de trailer Principalmente essa skin aparecendo aqui, que é claramente a né? skin do Future Soldier né? Um personagem aqui usando a famosa camuflagem reativa, muito bom a gente saber que está voltando isso inclusive foi divulgado também nesse evento que outras skins vão estar aparecendo junto com essa do Future Soldier assim como a skin também do Advanced Warfighter. então perfeito para quem gosta de skins assim como eu né tá tudo muito certo como eu disse, o trailer ele foi mais curto, né? mas deu pra gente tirar algumas coisas dele, mas uma coisa que eu achei meio estranha aqui, confesso, inclusive eu falei na live né, que eu tava fazendo lá, logo na hora que tava aparecendo, eu percebi logo que foi a ausência da Bulma, né? nesse trailer aí. Eu vi algumas pessoas nas comunidades depois comentando que a Bulma, ela não iria aparecer, que ela só ia falar com a gente, como já aconteceu com Scott Mitchell também, na última DLC, né, e aí a gente fica naquela, né, pô, será que vai ser assim também? porque foi meio broxante aquilo ali, vamos combinar, né. Mas aí eu discordo, né, eu discordo por quê? Porque eu acho que se ela não fosse de fato aparecer, eles nem teriam divulgado a nova aparência dela, por exemplo, né, é o que eu acho. Eles teriam mantido a mesma aparência do Wildlands, né, só feito ali alguns retoques e tal, alguma coisa assim, porque, já que não ia aparecer mesmo, tanto faz, né? Mostrar uma nova aparência ou não. Mas, enfim, preferiram mostrar uma nova atriz interpretando a Boma. Então, assim, eu acho meio lógico que, se eles procuraram uma nova atriz para poder interpretar a Boma. É porque ela deve aparecer em algum momento. Provavelmente eles devem estar escondendo o jogo ali porque muita gente já estava esperando isso e tal. E ela deve meio que aparecer só lá para metade da DLC ou até no final mesmo para poder revelar algumas coisas e para poder dar o desfecho da história, enfim, esse tipo de coisa. De repente, até outros personagens podem aparecer também. Vamos aguardar só lembrando que existe a expectativa né que essa DLC que ela seja um link para o próximo jogo Ghost Recon né a gente não sabe é só uma especulação mas eu já vim falando sobre isso aqui no canal há bastante tempo que na verdade foi a mesma coisa que aconteceu em relação ao Ghost Recon Wildlands com a operação Oracle e fazendo link com Breakpoint e a gente imagina agora que vai acontecer a mesma coisa com a última operação especial do jogo fazendo link com o próximo jogo Vamos aguardar dá para ver né ao longo do mês aí com certeza a gente vai ter mais detalhes sobre essa operação inclusive um novo trailer deve ser lançado né um trailer de lançamento já que esse trailer não foi de lançamento foi só um teaser então vamos aguardar porque logo logo tá aparecendo coisa nova sobre essa operação especial que tá prometendo bastante porque a própria Ubisoft já disse que vai ser a maior operação especial de Ghost Recon então a gente tá esperando uma coisa bem robusta mesmo vamos aguardar porque tá prometendo bastante as senhores não, não, não. estão fazendo o seu coordenador muito feliz, não, não. senhores. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários okay, o que vocês acharam aí desse trailer. Se viram algum outro detalhe que eu deixei escapar, pode ser que aconteça, né? Comentem aí, beleza? Sigam-me nas redes sociais para ter mais informações sobre Ghost Recon e sobre a Operação Motherland também, ok? Esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui, evidentemente. Se quiserem ajudar um pouco mais com o trabalho que é desenvolvido aqui no canal, então tornem-se membros. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.